Nós do Automatiza queremos apresentar para vocês a nossa máquina de corte e meio corte de rótulos e etiquetas. Preparamos um open house onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Faça a sua inscrição, marque sua presença. Tenho certeza que você vai gostar muito desse produto.